Está começando mais um episódio do Chunk Inovação em Foco. E no episódio de hoje falaremos sobre o futuro da mobilidade urbana com foco nos carros elétricos. E para isso estamos recebendo um time de peso da Power to Go. Do meu lado direito aqui temos Bruno Zabel e do meu lado esquerdo Carlos Freitas. O Bruno Zabel ele é formado em Engenharia de Instrumentação, Automação e Robótica. Ele me mandou um currículo aqui que a gente vai ficar até mais ou menos amanhã falando, então, mas <risos> vamos lá que a gente chega no, no ponto que a gente quiser. Então vamos lá, formado em Engenharia de Instrumentação, Automação e Robótica na Federal da ABC, com pós-graduações, gerenciamento de sistemas de engenharia pela Steven Institute of Technology em New Jersey, Estados Unidos. Cara, é chique, hein? Rapaz! Pois é, meu. De peso mesmo. É, vamos lá. Ele trabalhou no Ciências Sem Fronteiras, continuou os estudos dele na Steven Institute of Technology. E quando ele voltou, ele assumiu outras posições aí. Hoje ele é gerente comercial da Power to Go. E, junto com isso, também ele é gerente de desenvolvimento de negócios na Universal Robots. Certo, Zabel? Muito bem, muito prazer estar aqui com você, Mário e Júlio, agradeço o convite, estou empolgado aqui para a gente falar <risos> desse tema que hoje em dia é tão discutido, né? Então, vamos lá. Muito bom. E do meu lado esquerdo aqui, Carlos Freitas, diretor comercial da Power2Go, engenheiro eletotécnico com MBA na USP em administração e. Pós-Napoli em produção industrial. E claro, estamos aqui também com o Júlio Del Valle, gerente de engenharia da Schunk, e a nossa podcaster Isabela Momeso. Então, pessoal, sejam muito bem-vindos e espero que a gente tenha hoje uma, um bate-papo aqui bastante descontraído, falar sobre um tema bastante novo na, na indústria, né? Todo mundo está falando aí, e-mobility, carros elétricos, a gente vê o Elon Musk aí em todo lugar, né? Então, ele é muito, muito conhecido, Tesla e tudo mais, mas a gente tem alguns desafios e é justamente isso que a gente vem trazer para vocês. Então, pessoal, antes de mais nada... Muito obrigado, mais uma vez, pela presença de todos. E o que eu vi, Zabel, o que é a Power to Go? Maron, a Power to Go ela foi fundada né, aqui no Brasil, então acho que vale a pena mencionar que é uma estrutura toda nacional e a gente já tem uma cobertura aí, em grande parte dos estados. É, o nosso foco realmente é desenvolver o melhor tipo de solução para que o cliente não tenha fricção no momento que ele escolha é, fazer a aquisição de um carro elétrico. Então, a gente pensou no modelo de negócio que ajudasse o consumidor, desde o momento que ele está lá prestes a fazer a aquisição de um carro até a instalação estação de carregamento, a manutenção, todo pós-venda, de uma forma tão simples como uma contratação de uma internet, né? Vamos colocar dessa forma. É, já já acho que a gente vai falar um pouquinho mais sobre alguns modelos de negócio, mas o que a gente queria colocar como um recado aqui, realmente o nosso foco é ajudar o consumidor final a ter facilidade no uso do veículo dele. Ah, muito bom. Quer Legal. complementar, Carlos? Bom, obrigado. Primeiramente, obrigado, Júlio. Obrigado a aí e a que pela oportunidade. De a gente está falando um pouquinho desse tema que é super é, importante hoje para a uhum. sociedade, novo. E é isso aí. Eu, eu, eu, acrescentando o que o, o Bruno falou, é, a Portugal nasceu é, é, pensando na, na jornada do cliente do usuário de carro elétrico. Então, foram uma empresa de três anos, sendo que desses dois anos, praticamente em, em P&D, Pensando de como seria o melhor produto para atender esse cliente que, é o, que também não sabe muito do produto e, e, e, e quer comprar um carro elétrico. Uhum. Então esse é o nosso objetivo, ter a melhor solução hoje no mercado. É, e hoje aqui no Brasil isso daí é um pouco de tabu, né? Então assim, poxa, o carro elétrico, quando a gente vai compara o Brasil com países é, na Europa, no próprio Estados Unidos, a gente vê uma grande diferença. Mas... É aquele negócio, tem um oceano gigantesco para ser explorado aqui ainda no Brasil e, e é muito legal ter vocês aqui conosco porque a questão de, de mobilidade urbana é um, é, um, é um tema muito abordado nas... É, na, em todas as reuniões que a gente faz aí o, o tema ESG está né, tá, tá muito é, difundido, que é justamente entender como que a indústria vai para que caminho que, a, que as empresas vão a preocupação com o social a preocupação com, com o meio ambiente e tudo mais, é um tema cada vez é, mais, mais difundido e falando um pouquinho sobre isso daí pessoal a, a Power2Go veio realmente, como vocês disseram para cobrir esse espaço mas como que está a realidade atual dos veículos veículos elétricos aqui no Brasil uh, Carlos o que que você acha como é que tá a situação hoje aqui bom é, como toda tendência de mercado né é, cada vez mais estão se, se vendendo veículos é, elétricos sejam eles híbridos ou 100% elétricos né é, cada vez mais as indústrias elas estão é, visando esse mercado que é uma tendência né de tecnologia de fabricação até porque os fabricantes hoje estão trocando uma linha de produção de um carro a combustão de, que seja de 8 mil a 15 mil itens para fabricar um carro, sendo que um carro elétrico você é de 2 mil a 4 mil itens. Então, até é, é, um, é um benefício dentro da linha de produção dos, das montadoras é, incentivar esse tipo de, de produto. Né? E no Brasil, uh, a, a cada ano que se passa, existe uma, um aumento dessa, dessa venda, desses emplacamentos, é, e, e a gente tem que... É, o próprio país vai ter que se, se preparar para esse aumento é, de consumo de energia, inclusive, né? Uhum, legal. E me diz uma coisa, só uma curiosidade. O, o carro, quando a gente fala de estrutura do veículo, eu estou tirando a parte motriz, né? Que é os, os motores uhum, uhum. e tudo mais. Mas em relação à estrutura do veículo. A estrutura do veículo, ela é igual a de um carro a combustão para um carro elétrico? Qual, qual que é a, a, a base? Vocês têm essa informação? Oh, Maron, é maior, é... Como eu tenho também né, essa outra atuação bem industrial, eu acabo que tenho interação semanal né, com o segmento automotivo. E cheguei a viajar do norte ao sul do país e os projetos dentro das engenharias já estão olhando né, para trazer linhas de produção aqui para o Brasil. Uhum. Então, grande parte das montadoras já está considerando como adaptar a minha linha para que eu possa, nela mesma, fabricar os dois tipos de veículo, né? E é uma mudança radical, né? Você trocar 8 mil, 15 mil componentes, depois é. para um motor elétrico uma bateria, né? Acredito que toda aquela estrutura de uma... Indústria hoje vai se tornar metade, talvez, não sei. Sim. Então, assim, no processo produtivo, Júlio, assim, eu diria para você que partes móveis permanecem bem parecido, né? Tá. O body shop, né, que é a parte da funilaria, ela muda um pouquinho, né, porque você tem a alocação, né, da bateria no assoalho, mas grande parte, assim, da... tirando o motor, né, como você mesmo comentou, é bem parecido. Então, a grande mudança hoje né, nas linhas de produção ela se dá por base da powertrain, né, que é a parte de motorização uhum. e, e transmissão, que aí sim é uma coisa completamente diferente. Aqui no Brasil, a gente já está vendo mobilização de quase todas as montadoras para começar a trazer veículos é, elétricos ou pelo menos híbridos para cá. Né? Então, vocês vão ver que cada vez mais na televisão vai estar tá aparecendo isso aí para dar essa impulsão e o Brasil, querendo ou não, né, pela própria característica né, cultural nossa, nós somos seguidores de tendência, né? Sim. Então a coisa que acontece lá fora, depois Já de alguns depois anos, começa a acontecer aqui. Então aqui no Brasil, talvez assim a adoção ela ocorra, tá ocorrendo mais rápido pelos é, early adopters são aqueles caras que estão realmente na frente, que estão buscando uma inovação e aí né, os drivers, os motivadores são outros, né? Enfim, comparado a uma a já uma sessão dos inovadores, a vasta maioria da população, né? Então, hoje a adesão aqui no Brasil a gente ainda está na pontinha do iceberg, visto o potencial que nós temos e qualquer pessoa que viaje para fora do país vai ter um impacto drástico de ver carro elétrico em tudo quanto é canto, ponto de carregamento em tudo quanto é canto e ver realmente uma transformação lá fora. Então, significa que é uma questão de tempo para que aqui no Brasil isso seja transformado. Né? Mais ou menos você tem uma estimativa de tempo, Isabel, que demoraria para 100% elétrico no Brasil? Quanto tempo você acredita hum. que isso ocorra? É é que, acho que 100% é difícil. É entender. difícil, né? Mas, Mas assim uma ideia. A própria um... Fábio diz que ela tem uma estimativa que em 2030 a frota brasileira de carros híbridos elétricos seja em torno de 2 milhões e meio a 3 milhões de carros em 2030 ah. já. É bastante, então, é, é bastante coisa é bastante coisa saber pensa porque 2030 já está aí exato é, daqui, anos. daqui talvez já fabricando anos. no Brasil é. né é, não com certeza Nós já temos hoje fabricação como a, a tem uma a Renault acho que fabrica no a, Brasil a Renault ainda não tá ela tá trazendo ela de fora mas você já tem a BYD uhum, que já tem exato. uma linha de montagem aqui você tem a Great All é um outro chinês uhum, que já está uhum. aqui comprou inclusive comprou a fábrica da Ford aqui Ah de legal uhum. é de Taboão uhum. tá Uh, então, as linhas já vão ser produzidas. Uh, acho que o, o mais legal de tudo isso é que a gente vai estar tá mudando um pouco a, a cultura uh, da, da, da, das pessoas. Você vai mudar a sua cultura, você vai mudar a sua forma de, de, de, de, de ter um carro, mas, na verdade. Você não vai mais pensar em ir num posto de gasolina. Você vai pensar em carregar esse seu carro ou na sua casa ou no seu trabalho. É, a, a questão econômica também vai mudar. Você vai fazer, hoje você vai fazer cálculos de como poder ter uma viabilidade econômica melhor, é, consumindo energia e não na gasolina. É, então é uma mudança bem, bem legal. Eu diria uma mudança socioeconômica e cultural que a gente vai enfrentar aí nos, nos próximos é, anos. Foi foi muito legal que você falou isso daí. A gente eu estava falando com a minha esposa sobre sobre veículos elétricos, ela falou assim: Mairo, eu já esqueço de abastecer o carro no posto de gasolina. Imagina <risos> se eu tiver que carregar. Se eu não tiver a tomadinha, eu vou, eu vou deixar, chegar cansada do trabalho, e parar o carro lá, que eu for ligar o carro de manhã, não tem bateria. <risos> e não é um carregamento rápido, né? Coisa é, às vezes de horas. É. Né? É, é. <risos> Ô, Mairo, mas isso, isso que realmente é por isso que. Você tem que ter aquele mind, é, criar aquele mindset, né? Se você vai ter que, que mudar a sua forma de, de mudar, ver o veículo, né? Você vai mudar é. a rotina, é. a, a sua cultura. Porque hoje todo mundo tem carro, vamos dizer assim. Todo Sim. mundo gostaria de ter um carro. Sim, exatamente. Então, uh, e, e, e, e todo mundo vai querer carregar o seu carro elétrico na sua casa. Sem dúvida. Seja uma residência, seja num condomínio vertical, vamos dizer assim. Uhum. Tá? Então, essa é, uma, essa é também um grande desafio. Acho que para a sociedade, para os players, para os drivers, como o Bruno falou. Como a gente vai poder viabilizar todos os usuários de carro elétrico possam carregar seu, seu, seu carro na sua residência. Tá? E isso tem, envolve tecnologia, envolve produto, envolve solução, envolve bastante coisa para que a gente possa atender esse, esse grande mercado. Ah, legal. E aí, seguindo um pouquinho sobre isso daí, que o Júlio também falou sobre tendência 100% carro elétrico, eu lembro que alguns anos atrás a, a própria Alemanha tinha falado que ela ia... É, os carros a combustão deixariam de ser produzidos a partir de 2030, né? Como é que tá essa situação hoje, mundial, o pessoal? Como é que, vocês, por que, que vocês podem é, colocar para isso aí é uma ótima pergunta, porque continua sendo um dilema, né? Eu acho que, né, eles tinham essa previsão, eram forcas para eles na Europa, assim ó, vamos zerar né, a emissão de carbono até 2030. Mas isso, essa previsão foi feita lá para 2018, né? Uhum. Então, hoje eles já estão vendo que tem outros desafios. Então, as discussões hoje já não são 2030, já uhum. são 2035, uhum. né? A, a própria matriz energética de cada país ela é diferente, e padrões de consumo são diferentes. Então, assim, é um desafio bem grande fazer essa migração, mas acaba que é um caminho natural. E só para também trazer um ponto que o Carlos trouxe aqui muito bem, uma coisa que a gente brinca dentro da empresa, a gente fala assim, pô, o nosso próximo carro talvez não seja elétrico, mas o próximo do próximo vai ser. Uhum. Então, assim, isso cai muito dentro, Sim. talvez, de um período ali para 2030, né? Porque, pô, você vai trocar de carro de 3 em 3 anos, 4 em 4 anos. É a, né? a própria que nós estamos participando de alguns projetos de ESG e um dos pontos que foram colocados é realmente sobre a sustentabilidade. E quando a gente fala de sustentabilidade, acho que tem metas de até 2026, 30% da frota rodando na Europa já seja de carros elétricos. da frota da empresa, né? Da empresa, exatamente. Uhum. Eu acho que, é, a minha visão é que as empresas elas vão ser um grande driver para a mudança da pessoa física. né Então, as pessoas jurídicas vão começar. Então, as frotas, até por conta da... Da, das necessidades e justamente do tema ESG está tá muito à frente, né? E muito forte é, para as empresas que cada uma vão ter algumas metas aí de. É sociais, metas de sustentabilidade hum. e tudo mais, então justamente os, os carros elétricos, eu acho que eles vêm justamente nessa, nessa toada, né? então as empresas vão puxar muito e aí as pessoas físicas vão começar a entrar na, na mesma corrente, né? eu acho que é. é mais ou menos isso, o que, é que vocês acham? Maron, eu gosto muito desse comentário, inclusive você trouxe uma lembrança aqui na minha cabeça, a própria Ambev, ela hoje já tem né, alguns veículos para distribuição interna na cidade que são elétricos. Sabe, são aqui em São aqui? Paulo mesmo. é que legal. A gente lá em Minas Gerais, a gente está trabalhando com um cliente que ele quer fazer a primeira rota totalmente eletrificada de café. Caramba. Então, pô, olha só, a gente já tem né, esse mundo Exemplos. corporativo começando a buscar isso. Uhum. E, claro, está totalmente alinhada essa pegada ESG global corporativa que está aí. né Querendo ou não, uhum. se a gente não se preocupar com isso hoje, lá na frente vai se tornar um problema ainda maior. Né? Porque hoje já temos um grande problema né, no nosso ecossistema. É, exatamente. É, a gente... A gente olhando por todo, todo esse, esse caminho, a gente ainda vê que a, parece que o, o veículo elétrico ainda é uma realidade muito distante da gente. Mas se a gente for olhar alguns anos atrás, aí o celular, o smartphone era uma realidade muito longe da gente. Né? O Até computador então. era uma realidade muito longe da gente. Como toda nova tecnologia, Exatamente. né? Exatamente. Você, você, você implanta tecnologia no mercado, você vai ganhando. É, mercado a, a demanda vai aumentando, a sua produção vai aumentando e o volume faz com que você ganhe competitividade, é inclusive em relação à escala de produção, né? Então, hoje, ainda o carro elétrico é um, é uma, é um, um carro caro, mas a tendência é que isso daí se baixe Qual? muito com, com, com o passar do volume dos anos. de produção. Tem, sim, e carros, tudo que isso carros é mais sofisticados, mais caros, esse gap ele já tá cada vez menor. É, tá? é. Você vê aí que a diferença, às vezes, de um carro, por exemplo, um Volvo, uma Mercedes, uma BMW, é, é a diferença de 50 mil reais, uhum. às vezes, para um carro elétrico e um carro a combustão. Uhum. E aí que entra um fator, que eu acho que, eu, que é o fator passional. Né? Você já dirigiu um carro elétrico? Não, nunca tive a oportunidade. Cara, é sensacional. Uhum. É sensacional. É, Parece sensacional. que você está numa nave. É, é, é. Eu ainda não Sabe? tive a oportunidade, mas... Parece é. que você está numa nave, porque o, o torque é instantâneo. Uhum. Você sente a hora que você acelera, você sente no, no peito a hora que você acelera o carro. Silêncio zero. Sem né? vibração também. Né? Vibração zero, a não ser da tripulação do da, da, do, da rodo, asfalto. do asfalto ali. E a tecnologia embarcada, né? Tecnologia embarcada no pa do painel, ao banco, ao rádio, a, a, a, a, a, a iluminação, a refrigeração dos bancos, refrigeração de banco, geladeira. Então você vê que a, a, a questão do, do da passional ali da, da experiência do usuário é a, é a cereja do bolo que faz, que faz que faz que vai turbinar esse mercado, né? É o que estava conversando com o Bruno, né? Até antes um pouco da gravação. Cara, eu entrei num Tesla nos Estados Unidos, eu tive a oportunidade. Não tem nada no painel. É simplesmente o volante, a chave de seta e só. Todo o restante tá num tablet, né? É, Ar-condicionado, luzes, é, som, GPS. Tá tudo num, num tablet ali no painel e no volante e chave de seta. O, é incrível. O... É assim, você fica de boca aberta, você olha e você fala, cara, não é possível. Eu acho que tá faltando coisa, que eu acho que não montaram <risos> o carro completo. Não, piloto automático. O piloto automático desses carros é sensacional. Ele é realmente automático, é, não é, é, é igual ele... o que a gente tem hoje no carro a combustão é. com automático <risos> simplesmente um acelerador, né? E freia, <risos> e freia. É autônomo, e freia. Né? É autônomo, acho que é. É, é, é. Um né? Tesla, né? Tesla, por, por exemplo, automático, hoje um é veículo autônomo, é. né? Praticamente, é. né? Então é, eu acho que isso daí é a grande vantagem, né? E eu, e eu também acho que, não sei qual que é a opinião de vocês, mas cada vez mais uh, a questão do veículo como serviço também vem ajudar você a ter o carro elétrico dentro da, inserido dentro do, do, desse trabalho. O né? as a service, né? É, exatamente. Então, Isso na minha mente. Eu tava, quando, ele falou da, quando o Júlio falou da Tesla aqui, eu já falei, as a service. Eu já ia até fazer um comentário é. disso. É. Pessoal, para quem não sabe, é... na, quando a gente vai para países, Estados Unidos, Europa, já é muito comum você chegar lá, você, com o um aplicativo, depois vocês podem complementar, nós estávamos uhum. conversando sobre isso daí, com o um aplicativo você vai lá, reserva já o carro que está estacionado na rua, você pega ele e devolve em outro lugar que é determinado, então você paga pelo quanto você usa o carro. Mais ou menos igual as bicicletas que tinha Mais aqui menos no Brasil, isso é, né? exatamente. Você olha no aplicativo. É. É Eu, Mario, isso que você trouxe é extremamente valioso, porque realmente é uma mudança de mindset, né? A gente hoje... Tem um veículo elétrico como ativo sendo nosso, né? E, cara, cada vez mais está crescendo essa questão do uso compartilhado de ativos. Uhum. Pô, faz sentido você ter um carro, se você vai para o trabalho e volta, sendo que ele vai ficar parado na garagem? Você não poderia estar, eventualmente, monetizando isso? Uhum. Na Europa é o que os caras fazem. Eu, eu tenho um carro, eu não uso ele com frequência, eu boto no aplicativo. Quem está interessado, vai lá e aluga o carro, pode utilizá-lo. E isso fica muito mais fácil ter um veículo que é elétrico, que é digital. É um veículo que, às vezes, já vem até com internet embarcada. Então, para você ter a comunicação, Sim. você destrava seu carro à distância. Então, sabe, você sabe onde ele está, você tem GPS. Então, eu acho que, cara, essa questão da tecnologia da eletrificação, ela vem para ajudar tanto o usuário, né? E olhando pela perspectiva empresarial, né? Até o que o Júlio trouxe aqui da Tesla, que eu acho que é fantástico, eles estão agregando serviços ao uso do carro. Então, você vai lá compra o carro Tesla. Você quer ter o módulo de direção autônoma? Beleza, você assina. Então, você entende que assim, agora as empresas estão buscando até isso como um, um modelo de negócio de receita recorrente. É. Então, você melhora a sua fidelização do cliente, você consegue extrair muito mais valor dessa relação. Né? Eu tenho alguns dados da Tesla aqui. Eu ia falar no final, mas já que a gente tocou o assunto tocou Tesla... A Tesla ela tem fabricado uma média de 300 mil veículos por trimestres. Então, Nossa. por trimestre, se a gente for olhar isso daí, são 100 mil veículos por mês é muita elétricos coisa. sendo fabricados, é muita. né? Entre o Model S e Y, todos, todos Mas os é, veículos bem lá. Isso, né? eu te garanto que do, do, o lead time da produção deve ser um terço ou um quarto com, do que um, um combustão, eu, um, combustão um, né? Com toda, com toda certeza. Imagina você montar um veículo a, a combustão, né? Você tem toda toda toda a questão das peças toda a questão de do suprimento do, dos, né ah, os dos... fornecedores é, exatamente exatamente Poxa, um faz tá a bomba sobre... da água outro faz 140 bomba de carros minuto é exatamente <risos> acabei de fazer a é, conta que é um absurdo é, isso, é, exatamente é muito carro né mas eles têm mega fábricas né e um ponto muito interessante que eu tava lendo no, no relatório de SG da da Tesla é justamente sobre a preocupação deles na geração da própria energia. Então, todas as fábricas rodam em cima da energia produzida por eles próprios através dos painéis solares. Né? Então, é, é algo bastante, bastante interessante. Outro ponto interessante, que somente com os veículos Tesla, no ano de 2021, é, se, se deixou de serem emitidas 8,4 milhões de toneladas métricas de gás carbônico. Ou seja, se tivesse a mesma quantidade de veículos a combustão, em, a combustão teria sido emitido 8,4 milhões a mais de toneladas métricas de, de, de gás carbônico. Isso significa 20 bilhões de milhas dirigidas. Pessoal, vocês conseguem imaginar a quantidade de economia que a gente Sim. tem, de emissões e tudo mais? E, e cada ambiente. vez mais, assim a gente tem que se preocupar com o planeta que a gente está vivendo. Né? Então, a gente, às vezes, a gente olha pequenas ações geram grandes impactos, né? Então, é, quando, quando se foi, começou a se falar de carros elétricos, se imaginou um negócio muito pequenininho, mas que quando você começa a analisar de uma forma as consequências ela é, ela é dessa, dessa mudança, né? né? Isso é que você está analisando só o gás emitido pelo veículo, mas para gerar o petróleo mesmo o combustível você precisa também, exatamente, né? Do processo de refinamento e gera mais poluição também. Então é acho por isso que, por isso que é uma... as políticas governamentais elas têm que estar muito bem alinhada com, com esse esse Sg, né? O, o Sg é, ele, ele é hoje é mais privado, né? Vamos dizer assim, mas o governo os governos têm que ter uma política é, visando esse benefício, né? Exatamente, exatamente. Não só na questão da, da, do setor automobilístico, mas também da matriz energética, né? É. Os investimentos em energias renováveis, né? A minha pergunta é justamente sobre isso daí. A gente, o, o Júlio, antes da gente começar, a gente fala, a gente vai falar com o pessoal da Power to Go, né? <risos> Aí o Júlio falou: eu vou fazer uma pergunta para ele sobre a matriz energética. Aí vai a pergunta, é. pergunte para ele, Júlio. Vai eu... lá. Chegou o grande momento. Antes, só fazer um comentário, <risos> claro, que tava claro. Ouvindo, que é legal. É, às vezes fica difícil de você imaginar, né? Pô, emissão de gás carbônico, né? Quanto que isso impacta? E isso me trouxe uma imagem na cabeça. Não sei se vocês estão lembrados, mas logo no início da pandemia, quando o mundo inteiro entrou em lockdown, os carros pararam de circular, né? Uhum, uhum. E aí eu vi uma foto lá daquela cidade que fica do lado do Himalaia e pela primeira vez, em acho que 30 ou 40 anos, ele não tinha tanta poluição no ar eles conseguiram ver a montanha ali no fundo. Uhum. Então, para quem está escutando a gente, se quiser depois procurar essa imagem, procura o antes e o depois, para vocês verem o impacto do um gás carbônico né, na atmosfera. <risos> Eu acho que isso é impactante e extremamente visual, né? Mas desculpa, Julio. Não, é isso, imagina. Uh, então, chegou o grande momento da pergunta. É né? isso aí. Vocês acreditam que o sistema brasileiro de energia, né? isso no nível Brasil, está preparado para receber essa demanda de carros elétricos e vai cons conseguir uh, suportar no carregamento todos os carros simultaneamente, milhões de carros? Uh, como que vocês enxergam esse cenário da, da matriz do, no Brasil? Tá, bom... Uh a gente primeiro falar sobre a matriz da matriz energética brasileira tá então o sistema interligado brasileiro hoje eu diria que é um, é um sistema robusto tá existe uma uma capacidade instalada de geração que hoje atende muito bem ao consumo a demanda tá do do, do, do, do país uh, então num primeiro momento assim no no, no curto e médio prazo quando eu falo curto e médio prazo é nos próximos 5, uh, 10 anos, vamos dizer assim, estamos falando de uma política governamental de um país, né? Uhum. Sim, a matriz ela vai atender, tá? Ainda mais que hoje existe uma tendência de que investimentos em, em geração, em ativos de geração, eh, o governo ele está promovendo para que a, a, a iniciativa privada faça esse investimento eh, em leilões, eh, promovendo contratos com as distribuidoras, então está tudo muito bem sendo direcionado, tá? Então, para esse período, eu acho que sim, existe a capacidade. Precisa se pensar lá para frente, tá? Porque o, o interessante é que a política governamental incentive mais investimento em, em, em, em ativos de geração renováveis: eólico, uh, solar, uh, até hidrelétrica. Se você for analisar, pequenas centrais hidrelétricas são, são, são energias renováveis com baixo impacto ambiental também, né? Então é isso que a gente precisa pensar um pouquinho para o futuro, para essa demanda enorme que vai existir na mobilidade elétrica. Né? A, a pergunta que você falou sobre a questão do... do o é, do Brasil está cist... preparado, né? É, se o Brasil está tá preparado, o, a rede elétrica brasileira vai de distribuição, vamos pegar aí nas ruas, postes, transformadores... Vai suportar é, então, essa demanda? Porque então, tu... hoje a gente vê transformadores, o cara constrói uma casa um pouquinho maior na rua, já o transformador já não atende. Você tem que comprar um transformador. Então, daí falando da parte de transmissão e distribuição, aí também precisa-se ter todo um planejamento para que possa se escoar essa energia, para que a energia possa chegar nos grandes centros urbanos. Né? Então, aí também cabe a, a, ao governo e às agências reguladoras, como a ANEL, para estar fiscalizando os investimentos e os e das, das concessionárias de energia locais, para que se possa também não virar um gargalo. Não adianta depois você investir na geração e não conseguir transmitir e distribuir. Exatamente. Exato. Tá. E aí o ponto um ponto que eu queria chegar é que o grande gargalo já hoje Tá? É a infraestrutura elétrica da, da, da, das residências, das edificações prediais, tá? que hoje elas já, elas já são geralmente imóveis mais antigos, Sim. já com cálculo, uh, um dimensionamento para um uma certa carga, ali local, e que ninguém pensou. Nessa, nesse novo, nessa nova carga, ela na garagem, né? Uhum. Ninguém pensou que e, e, nos próximos dois, três anos, você teria três, quatro, cinco, 10 carros elétricos na sua garagem, principalmente Carlos, do condomínio. Desculpa ter um parênteses para o pessoal que está nos ouvindo. Eu Acho que só para uma analogia, para eles entenderem o que é carregar um carro elétrico. Pô, pessoal, imaginem que é um chuveiro elétrico a mais, que você está pendurando na garagem, tá? Então, pô, a garagem do prédio de vocês foi planejada para ter oito chuveiros elétricos a mais na garagem. Não é pior? Oito é, é, chuveiros elétricos funcionando juntos, funcionando vezes, né? juntos e funcionando por cinco. Seis, sete, oito horas contínuas. Se eu pego a casa antiga do meu pai, por exemplo, você ia tomar banho, meu irmão ia em outro banheiro caiu o disjuntor. <risos> né? Alguém tinha que sair no meio do banho para ligar o disjuntor. Né? Ah, tá. Então, já começa por aí. Então, eu acho que a grande, a grande questão da matriz energética em relação à geração, transmissão e distribuição, tem que ter, sim, um planejamento governamental, tem que ter uma, uma, um conhecimento é, de como que vai se tratar isso nos próximos anos, porque vai aumentar essa carga, Com certeza. Mas hoje já a, a, a, a gente pensa, pelo menos a gente pensa já no usuário na sua residência. Como que ele pode carregar o carro elétrico dele sem impactar na infraestrutura elétrica existente? Por isso que carregadores eh, hoje eles, eles, eles têm que ser eh, inteligentes eles têm que estar uh, fazendo a medição individualizada, eles têm que estar fazendo a gestão de carga e demanda naquele circuito que eles estão instalados, eles têm que enxergar uh, em horários de pico o quanto de energia o, o condomínio uh, pode disponibilizar naquele horário de pico, Você sabe aquele horário de pico das uhum, seis, das é que... nove? É, Todo mundo chega e quer isso. tomar um banho. Quer Nossa. chegar lá tal. e tudo E tudo isso uh, com... Com, uma, com um fornecedor, uma empresa responsável, para que possa fazer um estudo, uma engenharia ali, para que realmente não cause nenhum problema para o condomínio, para é a residência da Que é a Power go <risos> A isso te go a, a, gente, é falei, a gente pensou muito, pensamos durante dois anos numa solução que realmente fosse de encontro com, com a jornada do usuário de carro elétrico para que ele não se frustrasse após a compra do carro, né? Porque o cara compra um carro, às vezes não tão barato, né? Exatamente. E depois ele não pode se frustrar lá na instalação. E eu acho que hoje a, as montadoras, elas ainda, elas estão ainda, elas ainda não se deram conta dessa dessa dessa questão. Uhum. Tá? Ela, como, que na, como na Europa a iniciativa, a iniciativa privada da, da, da, de serviço de, de recarga ela foi muito ágil e conseguiu suprir isso Aqui no Brasil nem todo mundo consegue fazer isso Então as montadoras também tem que se atentar a isso E uma questão interessante que acho que vocês podem linkar com a power to go é, Aí faz, vem a minha pergunta vocês, Quando vocês vão fazer um trabalho de, de, de instalação do equipamento é, como é que funciona? Como é que vocês analisam o ambiente? Como vocês analisam a demanda? É, Marom, ótima pergunta. Assim, é, tudo começa né, baseado no que o cara tem lá hoje, né? Então, é, quando a gente vai conversar com alguns clientes, eles falam, oh, vou colocar um carregador aqui, ele tem na cabeça dele que ele vai puxar o, o sinal lá, né? a energia do quadro de luz que é de celular, né? É, no vigésimo andar vai levar lá para a garagem não, né? Então, assim, eu acho que o primeiro passo né, é entender, primeiro, né, quantos usuários ali no, no estabelecimento, no prédio, vão demandar né, um carregamento elétrico. Basicamente nisso, a gente tem que fazer um estudo de carga. A gente tem que entender qual que é o comportamento da utilização da energia e potência ao longo do tempo naquele prédio. Sei lá, então a gente vai lá, coloca medidor de energia, coloca lá para medir de segunda a segunda e entende qual que é a curva do prédio, para entender quanto de potência eles têm disponível para carregar. De repente, o prédio não vai ter potência disponível para carregar todos os carros. É? Eles vão ter que pensar numa uma estratégia de vaga rotativa, eventualmente. Uhum. né? Você quer fazer um comentário, Carlos? Não, uh, então, uh, o estudo de demanda ele é super importante, para que a gente possa verificar o quanto tem disponível no, nas, nos horários do dia ali. Né? Mas, assim, uma análise visual, aqui a gente faz a visita técnica, né? A análise visual de como que é a infraestrutura atual, qual que é o, o, a potência, capacidade do disjuntor, do barramento, uh, qual, qual o, o, o traçado do, do caminhamento, faz tudo isso parte dessa, dessas análises que nós fazemos. Para que a gente possa sugerir a melhor solução técnica para o cliente. Um dos pontos, após esse estudo que o Bruno falou, que a gente consegue certificar, vamos dizer assim, realmente a, a potência, a energia disponível, é, é, é que a gente faz uma análise de, de, de gestão de carga e demanda. Uh, de, Carregadores inteligentes, né? Então um carregador inteligente, o que, que ele faz? Ele consegue a, a ver é, no mesmo circuito elétrico, ele que existem, que estão, múltiplos carregadores estão instalados, se eles se conversam pelo Wi-Fi e a gente consegue verificar quanto que cada cada carro está puxando de energia, porque quem comanda, quem comanda a, o carregamento é o carro, uhum. é o carro que puxa a corrente, puxa Entendi. a demanda. Tá? Então, a gente, a gente consegue conversar com os carros, né? por um protocolo que existe, e a gente consegue direcionar aquela corrente para aquele carro que está puxando mais energia, porque está mais descarregado, e a partir do que aqueles carros que estão no mesmo circuito, uh, um carro ele, ele já está assim, carregado, ele sai do sistema, porque é o carro que sai do sistema também, a gente direciona aquela energia que sobrou para os outros carros. Então, isso é uma funcionalidade, é uma tecnologia que nós temos, hoje a Portugal tem, e que Outros fabricantes também têm, mas que é essencial ter essa gestão de carga e demanda durante o processo de carregamento dos carros para não impactar a infraestrutura elétrica. Porque uhum. se você não tivesse cuidado de fazer essa gestão, de fazer uma análise, de fazer um projeto, com certeza. Você vai ter uma sobrecarga vai ali ter do... uma sobrecarga no sistema comum ali do prédio. Entendi. Porque uhum. a própria norma diz, tá, das concessionárias que os carregadores têm que ser ligados na no, no sistema no circuito da área comum do prédio, tá? Okay. E não e não do, do apartamento que é o que o Bruno falou do cara às vezes puxar o circuito lá do vigésimo andar para sua vaga, tá? Uhum. Por quê? Porque hora que você puxa do apartamento você pode causar um problema de sobrecarga no seu apartamento sem você saber. Tá? E aí ó, as pessoas vão conectar no seu apartamento conectar Um, dois, três, quatro E vão impactar na demanda do prédio Sem ter feito uma análise da, da, da demanda toda do prédio Então assim, é, comprar o um carro elétrico é, é muito legal Mas tem que pensar no, no, no serviço de recado e eu, e eu acho, só acho, tá? Mas vocês vão <risos> confirmar para mim Tem muita gente que está comprando carro elétrico E não está pensando nisso daí, certo? Ô, Byron, você acertou em cheio. A jornada do cliente hoje é exatamente <risos> essa, né? Eu acho que, voltando um pouco para os drivers, né, os motivadores, acho que hoje a pessoa que busca né, o carro elétrico, ele está olhando para um lado da sustentabilidade, um lado da tecnologia e tal. Não está pensando muito no, no payback ali, no custo direto né de ter um carro ou outro. E aí vai na empolgação, escolhe o carro, faz test drive e gera aquele momento wow, né? Que, o carro que é, que é sensacional, terceiro, né? Que é a sensação e... e... Pessoal, quem tá ouvindo quem tá a gente, na crista da onda, é, né? Se tiver oportunidade, vai lá em alguma locadora de carro, aluga um carro elétrico por um dia, tem diárias aí na casa de <risos> e tem que sentir o que, que é, para ver né, o que, que vai ser do futuro, né? porque dá uma motivada. Aí o cara tá saindo da concessionária ali com o carro, e fala, pô, aí meu carro é 100% elétrico, né? Ele não é um híbrido que eu posso andar com a combustão e de agora, né? esse carro. E agora? E aí começa a jornada dele, né? E aí muitas vezes gera até um desespero, porque a pessoa tá com o carro, ela não tem um carregamento na casa dela, ela, se, ela só tem os carregamentos públicos, né, que estão por aí. Hoje, no Brasil, não tem tanta ainda disponibilidade nas ruas em locais públicos. É universal o então carregador. carregador. É, ela tem dois tipos de conectores uhum. primordiais, né, que eles chamam de tipo 1 e tipo 2. Sendo que tipo 2 hoje está sendo mais usual, né. É, tô não, não, é, exatamente. Tem um terceiro também, que é o GBT, que é mais chinês, mas que existe uma tendência de, de padronizar para o tipo 2, tá? Já imagina assim, você chegar para carregar, ei, não é o meu padrão, e agora? Vou ficar sem carregar. É, mas é igual aí, do começar celular, a vender né? adaptadores. E já e... tem uma briga muito forte aí mundial para ter uma padronização, pra, seja o USB-C, seja qualquer um outro aí, né? Mas... Existe essa, essa briga, então eu acredito que buscar os elétricos é a mesma ah, coisa, né? É. E aí, Mário, uma coisa que eu e o Carlos, a gente tem visto, né? Quando existe né essa jornada que o cara vai pensar no carregador, na aquisição e tudo mais, ele fica muito sob pressão para decidir logo. E é muita coisa que ele tem que estudar, né? Porque é um novo mercado. Como, como eu vou colocar um carregador aqui na minha garagem? Então, tem um tempo para ele se adaptar, entender qual que é o conceito, descobrir as empresas que ele pode buscar. E agora a gente está vendo... Isso muda um pouquinho agora. As pessoas antes de comprarem o carro já estão falando: opa, peraí, tem que achar, né? Enfim, mas isso foi uma mudança de comportamento que tá acontecendo recentemente, né? Enfim, ah, legal. Mas... Então já já tá mudando, né? É. Já Sim, tá mudando. A, a, a, a cultura da, da, da, do usuário, do, do consumidor de, de carro já tá mudando, que nem eu falei, e, e aí ele vai poder observar que existem soluções para recarregar para você ter o seu carregador diferentes no mercado. Ele pode comprar um carregador e aí fazer um investimento um pouco mais alto no começo tá e, e, e colocar isso na conta dentro do benefício de ter um carro elétrico uhum. ou ele pode até fazer alocação tá que isso é um dos um dos nossos a, a, a nossa solução hoje é a locação do carregador onde ele não precisa fazer um investimento muito alto ele já vai ter o carregador instalado na já na, na vaga dele com uma série de serviços agregados de monitoramento medição individualizada é, manutenção assim a gente tem experiências hoje de, de, de usuários que compraram os carros e ganharam os carregadores tá até porque não eram de novo não eram carros uhum, baratos né? uhum. e os carregadores pararam de funcionar e aí e aí quem que vai consertar meu carregador é a concessionária que me deu ou é o fabricante que que, que do, do carregador e acaba ficando essa essa essa essa briga, né? E, e me diz uma coisa, por exemplo, a parte Go, você vai num condomínio e você tem 100 vagas lá. Como, como como que funciona você tem que instalar um, uma estação de carregamento para cada uma das vagas ou por exemplo como é que funciona a experiência da cobrança né? ou por exemplo você pode ter uma única estação que aí você vai lá e, e faz a rec... como é que funciona essa essa experiência então hoje a pau nós somos os especialistas em instalação de uma infraestrutura para serviço de recarga para condomínios tá uhum, principalmente uhum. para condomínios que é o grande foi a sua pergunta né exatamente o prédio né então, por quê? Porque a gente faz essa análise de engenharia, a gente faz esse estudo é, estudo de demanda e carga até até para ver a capacidade. E o que acontece? Como é um serviço por assinatura, as a service, né? que a gente fala, que a gente é. faz uma locação do carregador, todo esse investimento nessa infraestrutura principal para que a gente possa prover serviço para o maior número de carregadores, todo esse investimento é feito pela Portugal. É zero de custo para o condomínio, tá? E aí, a partir do momento que a gente implanta uma rede port-go ali dentro do condomínio, cada morador, cada condomínio que quiser acessar a nossa rede, ele nos contata, ele faz uma assinatura e a gente instala um carregador na vaga dele. Entendi. Tá? E aí, o que acontece? O condomínio não tem custo, só paga por esse serviço de recarga o morador que quiser o, o carregador e que tiver o carro elétrico. Que Quem legal. não tiver também não, não tem essa, essa questão, só que, ao mesmo tempo, o condomínio como um todo ele está sendo valorizado, né? É, porque daqui a dois anos, se alguém for vender o um apartamento e, e, e, a e o prédio já tiver uma infraestrutura pronta, ó, aquele, aquele, aquele imóvel vai ser mais valorizado. Com toda certeza. Então, a gente faz toda essa análise, a gente faz o investimento e a gente consegue prestar um serviço sem, sem que o, o usuário tenha que gastar muito dinheiro no começo. Até porque ele já gastou uma grana com o carro. Uhum. Daí ele fala assim, poxa, estou economizando tantos reais é, pela troca da gasolina por energia. E, pô, eu vou gastar mais 10, mais 15, mais 20 mil com carregador? Pô, deixa eu, deixa eu entender um pouquinho, deixa eu pagar só é, 290 reais aqui que tá tudo certo. Entendi. É uma solução totalmente customizada, né? De vocês, bem, bem específica para cada pessoa, né? Não é aquele carregador igual vocês mencionaram. Comprei meu carro, ganhei o carregador, coloquei no porta-mala, cheguei em casa tá aí agora. Como que eu instalo esses exatamente, aqui? Exatamente. Peguei a caixa e agora? E agora? Então a, a solução de vocês é bem focada, bem direcionada, é totalmente customizada, isso é bem diferenciado mesmo. E tem que tomar cuidado, tá? Porque os carregadores portáteis, que vem em alguns carros, são carregadores portáteis europeus, tá? Que eles puxam uma corrente, às vezes, é, de 16 amperes ou às vezes até de 32 amperes, tá? E as tomadas padrões nossas hoje, elas são de 10 amperes. Tá? Ou, 20 Ou 20 amperes, exatamente. E aí, é, isso pode ocasionar um problema lá no, no, no, no, na, na, na, na, durante o uso. Sim, então, exatamente. isso é uma coisa que a gente tenta divulgar bastante para os usuários para uhum. ter esse cuidado. Pessoal, eu vou mudar um pouquinho o foco e a gente vai falar de, de, de algo polêmico, né? Quando Ai, a gente é, fala é. de carros elétricos. <risos> né? Agora ficou bom. É, agora. <risos> Vamos lá, eu vou, eu vou colocar um ponto aqui que eu acho que, que vale a pena a gente falar quando a gente fala de, de tecnologia, né? Então, é uma preocupação, então... Muita gente, ainda já viu aí na, na internet falando, ah, a gente tem um carro, vai ser feito o um carro elétrico, mas para você produzir o um carro elétrico, você gera tanto é, tanta poluição quanto você ter um carro a combustão. É. Assim como eles falam que também para produzir os painéis solares... Exatamente, né, a poluição, exatamente. Pra... A gente, não entrando no, no viés assim do de, de, de, desse ponto, mas é uma pergunta que eu faço para vocês. É... Como que, a, que as empresas, os fabricantes né, da, das baterias, como que eles têm se preocupado depois com, no final da vida útil, com o descarte e tudo mais? Vocês é, têm alguma informação em relação a isso? O assim é, eu não tenho muita profundidade, mas o que eu posso com, contribuir aqui na nossa conversa é o seguinte: Antigamente a bateria ela era feita numa placa única. E de uns tempos para cá, eles mudaram o design da produção. Hum. Então a bateria se tornou um pouco mais modular. Então, ela tem núcleos de bateria. Então, hoje, nessas né, manutenções, elas são feitas por núcleos. Você não precisa trocar a bateria inteira. E aí vem o tema de descarte, né? Pô, e aí? O é. que, que vai acontecer, né? Coisas do tipo. E eu não li ainda nada sobre isso, mas é que eu estou elocubrando, tá? Visto o que a Renault anunciou semana passada. Eu li essa notícia recentemente. Eles estão buscando uma engenharia de produção circular. Hum, no qual, eu por eu exemplo, o, o carro que vai ser descartado... Ele não vai lá para ferro velho para ser amassado para depois o metal ser fundido para ser laminado para ser prensado para ser enfim é, climou, não, o virar a matéria prima exatamente agora o que estão fazendo pô chegou no ferro velho vão pegar do ferro velho aquele material vão reusinar e vão reutilizar então você economiza etapas do processo da reciclagem do, do, do produto Legal. então eu imagino que a bateria ela possa seguir um caminho desse desmontar. ainda que é de desmontar e, e reengenhar aquele negócio uhum. né? ao invés de você gerar o descarte uhum. Óbvio que aqui no Brasil a gente tem uma questão delicada, que a gente não tem uma produção nacional de bateria, Lógico, né? Claro. Então, pô, vai valer a pena a gente pegar, mandar para os Estados Unidos para reciclar para voltar para cá? Não sei. né Mas pensando num país desenvolvido que já tem essa estrutura de produção local, talvez isso seja o que faça mais sentido, né? Sim, e, e só contribuindo também, eu acho que, é, é, como o próprio Bruno falou, são, são blocos, né? são núcleos de baterias. Então, aquele assoalho inteiro ali é, do carro, ele deve ter ali uns 50, 60 núcleos de baterias. Uhum. São como se fossem uns tijolos, assim, né? Uhum. Okay. Então, já existem estudos em algumas universidades aqui de como fazer essa reciclagem, como fazer esse uso dessa bateria, que, na verdade, depois de 10 anos, gente, não é que a bateria não funciona mais, é que depois de 10 anos, a bateria está chegando numa capacidade de armazenamento entre 50% a 60%, que não é o ideal para você para o carro. Tá? Mas, poxa, você tem 50% a 60% de, ainda de autonomia daquela bateria. Então, já existem estudos de como usar essas baterias para power banks, para residências, oh, é, power banks para campings, power banks para emergência. Power, legal. Legal. E, legal. Acho que nos Estados Unidos estão usando esses power banks já de, porque já tem Estados Unidos já tem bateria sendo trocada, uhum. tá? e eles estão sendo doados por ongs aí para aqueles sistemas de fibrilamento de coração. Isso que legal. Eles deixam lá um power bank junto em junto com o equipamento para salvar ali alguém que esteja passando mal ali. Nesse mesmo relatório da Tesla, eu vi um, eu, eu, eu perguntei para vocês, mas eu queria entender, está indo mais ou menos pelo que você falou, Zabel? Uh, a Tesla tem trabalhado no, não na, na questão do. Como que eu posso dizer? Da, do descarte da bateria. Por quê? Por dois motivos. Primeiro, ela tem trabalhado muito forte para aumentar a autonomia das baterias. Então, ela tem, ela tem chegado a, um, a números assim de você perder a capacidade de recarga da bateria de apenas 15% para 200, 200 mil quilômetros rodados. Ela dobrou então, os ciclos. É, é, ela então, ela dobrou ele, o ciclo, então, assim, tá? é algo bastante inovador, né? De, pois mesmo você fazendo todas as recargas, você só perde aproximadamente ali 15%, 20% para uma, uma, é, esse deslocamento todo. E tem um ponto interessante que é justamente sobre a reciclagem das baterias, né? Então, é, existem estudos aí que é, você tem o, o, a matéria-prima da, da bateria, por exemplo, é, o Gênico, lítio e o É Exatamente. Você, faz, você extrai ele da natureza uhum. Claro que você tem o processo de extração né, que, é, que é ponto muito importante E depois ele entra dentro De uma, uma economia circular Como você mesmo disse né? Então de entrar na, dentro da linha de produção Você, você produziu Foi para o veículo e depois Quando chega no fim da vida Vou Ele voltar. volta para a fábrica Você extrai de novo totalmente A matéria-prima Que é o, o metal, vamos dizer assim E ele volta para a refabricação de novas baterias, né? Então é muito legal ver que não é aquele mito de tipo, eu, eu, eu parei meu carro, acabou a bateria, vou pegar essa bateria, jogar no lixo e, e comprar uma nova. Então essa preocupação é, é muito legal de ver que as empresas têm tido isso daí, porque senão imagina daqui a alguns anos o que a gente teria de, de baterias aí é, no, no meio ambiente aí, descartadas, né? É, e a gente vê isso em outros segmentos também, Marlon. Claro. Sei lá, vou voltar, por exemplo, da Ambev, que a gente até falou antes, né, para usar o mesmo exemplo. É dentro do último relatório financeiro deles, que eles divulgaram, uhum. né, uma das estratégias do ESG é fazer uma economia circular de garrafas. Então, uhum. assim, pô, a garrafa vai para o usuário final, agora a garrafa está voltando. Vocês já viram, por exemplo, o Heineken, que tem aquelas maquininhas de descarte? Você vai jogando suas garrafas ali e tal, e você vai ganhando bônus para ter desconto. Então, assim, já está acontecendo isso no varejo. Então, é uma questão de tempo, né, para outras indústrias começarem a entrar nisso. Porque, querendo ou não, cara, não tem outro jeito a não ser reciclar e reutilizar. Exatamente. Você vai ficar extraindo para você. Exatamente. Nada disso é sustentável, né? Eu estive, eu tive o prazer de estar na fábrica de um grande fabricante de refrigerante e eu vi esse processo ao vivo do retorno das garrafas. É um processo que todo mundo pensa assim, poxa, a pessoa guardou gasolina, guardou qualquer coisa dentro de uma garrafa e vai voltar de novo para ser o refrigerante. Se você ver o processo de limpeza das garrafas, você fica de boca aberta a tecnologia que tá lá para fazer aquilo voltar Finalmente, de novo, ser uma novo embalagem. Eu, mas antigamente era assim, né? <risos> antigamente você devolvia lá o litro, né? <risos> Passava e uma escova nega, e vai, vai embora, né? para você pegar uma, uma garrafa de refrigerante, você tinha que levar o casco. Exatamente. Porque senão você pagava uma fortuna pelo é, casco. Exatamente. Então vai, vai acabar. É, mas o processo é tão rápido, tão moderno, que é impossível ter um contaminante dentro daquela não, garrafa. Não Depois como. que eu vi, eu falei, não, realmente o processo eu não, é muito bom. Eu não sei qual que é a opinião de vocês, mas falando sobre carros elétricos, a questão agora não é se, né, se vai ser tudo substituído ou grande parte substituído para carros elétricos, vai ser é quando, quando né? né? Exatamente. Então, é... A, a demanda e a necessidade por essas inovações e afins, ela é muito grande. Vale frisar que o combustível fóssil, ele tem uma um fim. Uhum. Uma hora o combustível fóssil, o petróleo e tudo mais, ele vai acabar. não Ele não vai ser para sempre, né? Então, essas novas tecnologias, ela vem justamente, claro, a preocupação com o meio ambiente. Então, é, as empresas que estão pensando no meio ambiente, elas estão sempre um passo à frente aí da, das outras. E, e a cobrança mundial por isso é, é muito grande. Hoje é comum você ver, por exemplo, empresas participando de processos aí de, de vendas que... O cliente final já cobra quais são as suas políticas de sustentabilidade, quais são suas políticas de é, descarte, quais são seu, como que você vê o futuro. Então, eu acho que, de novo, não é se, é quando que essa tecnologia vai ser implementada. Pegando um gancho no que o Mário falou, até uma pergunta para vocês, o é, combustível fóssil vai acabar, consequentemente vai ser elétrico e os postos de gasolina, o Sim. que acontecerá com eles? É como a gente tinha <risos> comentado, todo mundo vai ter que mudar o um mindset, né? Todo mundo vai ter que começar a, a buscar alternativas de, de, de, de captar e reter o seu cliente. O posto de gasolina é o caso clássico, né? Eles já estão buscando aí como, como prestar outros serviços ali dentro daquele ambiente, dentro do cenário deles, para reter o cliente. Porque a gasolina vai demorar um pouquinho? Vai ainda. Não, Mas eles vão ter que pensar nisso. Alguns postos já estão pensando nisso, tanto na questão de fazer a própria geração de energia no telhado, energia solar, como buscando já o investimento numa infraestrutura elétrica. Ponto de troca de bateria. Adequada para ter um carregador ali, né? Essa troca de bateria também é legal, que eles chamam de swap, né? Uhum. Swap battery, né? Uhum. Aqueles que você já vão deixar algumas baterias... Deixa a usada, pega uma nova. É, que já, já é... Tá carregada. Sei, é, pra é. moto, pra Porque moto o carregamento que existe, é lento, né? né? Não dá pra você esperar o carregamento de um, de um carro. Quanto tempo hoje demora para você fazer uma carga completa de uma, de uma bateria de um carro? Foi bom esse, Foi esse bom. ponto que o Júlio levantou? É, mas a resposta é aquela resposta clássica de engenheiro, né? Depende. 10 <risos> <risos> horas? É, assim, pessoal, na média, vamos, vamos falar de um veículo 100% elétrico, tá? Não vamos nem falar do híbrido, que o carro híbrido tem uma bateria um pouco menor. Um carro 100% elétrico, ele pode ser carregado num carregador rápido ou num carregador lento. Existem tipos de carregadores, né? É, normalmente dentro das casas a gente opta por um carregador lento que a pessoa deixa lá e ele vai carregar 5, 6 horas se tiver com a carga vazia. Correto, Carlos? Certo. E durante ele... a noite, geralmente. É, né? Durante a noite. Uhum. Agora, existe o carregamento rápido, que é o caso do posto de gasolina que o Júlio trouxe. A pessoa que vai parar num posto de carregamento, ela não vai esperar quatro horas para Ela vai ser comer carregada. um salgado, beber um... Exato. uma coisa e já sair. Então, existe uma tecnologia de carregador rápido, que é o diferente, né? Você tem um banco de capacitor, é um carregador bem mais complexo, bem mais caro, etc. Uma potência maior. Uma potência uhum. muito maior. Uhum. Que aí você consegue carregar em alguns minutos, talvez, sei lá, uma ah, hora, talvez 45 minutos, uma dependendo, hora. Dependendo da, da, da, do tamanho. Porque quem, de novo, quem controla o Carregamento é o carro, tá isso? Interfere e na aí... vida útil da bateria? Então, essa é uma grande questão. Os, os falando da vida útil da bateria, os montadores falam que o ideal é que os carros elétricos sejam carregados no carregamento lento, como toda bateria, claro. Tá, para que a vida útil seja, seja, mas também eles não falam que não é que pode danificar o, Se por no rápido. o foro rápido. Uh, agora então, mas o carro, todo carro ele tem um, um, um, um, um equipamento, uma eletrônica de potência que chama-se módulo de carga, e esse módulo de carga ele tem duas entradas, tá, uma grande maioria dos carros 100% elétrico, que é a entrada do carregamento em corrente alternada, que é o carregamento lento, e a entrada do carregamento de corrente contínua, que é o carregamento rápido, tá, porque hora que entra alternada, ele tem que transformar para corrente contínua para mandar para a bateria. Pra bateria. Quando ele entra corrente contínua, já vai, vai direto para a bateria, uhum. sem resistência, sem aquecimento, sem perdas, etc. Então, consequentemente, vai muito mais rápido, né? E aí, é, e cada carro tem um, um, módulo de, um módulo de carga diferente, tá? É, com, com conexões diferentes, com potências maiores, potências menores. Então, como o Bruno falou... É, Depende muito, desse, de, principalmente para carregamento lento, de, depende muito da, de qual que é a característica desse módulo de carga do carro. É, se quiser trazer número, gente, só para ficar vai, mais didático... Assim, esses módulos de carga dos carros, eles são de 7kW, 11kW ou 22kW, na grande maioria dos casos. 7kW é um chuveiro para deixar É, é um chuveiro. Então, conhece, assim, é um chuveiro. se o carro tem esse, esse módulo de carga e você vai querer carregá-lo, sei lá, com 22, ele vai só conseguir ser carregado com 7. Ele tem o limite dele ali. O limite dele é 7. Bom, então, é isso. Então, o que define velocidade de carregamento é quando é está módulo a bateria e qual é a Entendi. velocidade, entre aspas, do módulo. Legal. Então, no linguajar mais simples. É legal, muito bom. Pessoal, eu acho que. O papo é muito interessante, é um, é um assunto que eu acho que novo, a né? gente ficaria horas e horas aqui. E eu acho que é, um, é a tendência, né, como a gente falou, né? Mas eu, eu gostaria de fazer uma brincadeira com vocês. Então a gente vai começar. <risos> um, vocês estão sendo os primeiros que a gente vai começar com essa nossa brincadeira, né, Isa? Chama This or That, Isso ou Aquilo. E eu queria ouvir de vocês. Então, basic... cobaias, caros, vamos... basicamente Agora. é o seguinte, a gente vai mostrar duas, é, duas fotos aqui com duas grandes ideias. E vocês vão escolher uma das duas e a gente vai chegar no, no porquê. Isa, é com você. Passa lá pra Vamos gente. ver. Vamos lá, pessoal. Carro a combustão ou carro elétrico? Qual que é a escolha de vocês? Eu, carro elétrico. É, eu vou no elétrico porque eu sou um cara tecnológico. Eu acho que você ter mais coisas, mais funções embarcadas em um mesmo tipo de ativo te traz mais conforto, mais benefícios, Sim. né? É, complementando a minha resposta, é porque se você faz uma continha básica, um carro elétrico hoje, em São Paulo, ele tem uma economia de 85% na mesma, da mesma hum. quilometragem rodada. Hum. Então, se para eu, por exemplo, sou um, uma pessoa que vive na rua, poxa, é sensacional eu ter essa economia, que o meu payback vai ser rápido, tá? E fora, como o Bruno falou, conforto, tecnologia, tudo que é embarcado ali, que é sensacional. Até um dado legal para o pessoal que está nos ouvindo, só porque acho que isso é uma coisa que nos perguntam uh -huh, bastante. Uh -huh. Um quilômetro rodado num veículo elétrico custa de 8 a 15 centavos, vamos colocar assim. E um quilômetro rodado num carro a combustão vai de 85 a 1,15, mais ou menos. O... Por exemplo, os impostos nos carros elétricos, sei lá, IPVA, essas coisas, existe alguma isenção ou ela é igual a dos carros a combustão? Não, existem alguns municípios que estão já pro, promovendo alguns benefícios de, de IPVA, né? Ok. É, São Paulo tem um, tem um benefício, Brasília tem outro, cada um com, o seu, com a sua política, tá? Ok. Não é o mesmo benefício. Brasília, se eu não me engano, também, acho que... Tem uma cidade no sul também que, que, que já está tá fazendo esse benefício. Legal. E aí vai dependendo da política governamental ali, né? Muito bom. É, mas além disso, Mário, uma coisa muito boa para nós, pelo menos que vivemos aqui em São Paulo: carro elétrico pode andar em faixa de ônibus. Ah, no é rodízio. É, e não tem rodízio. Isso é legal, isso é interessante, não, É bem interessante. É interessante. É. É. E não tem rodízio. Eu não sabia, mas como é que eles identificam que o carro é elétrico e pode rodar naquela placa? É, placa. Mas isso, cara, que Quem roda mesmo São Paulo é uma. Vantagem. Tanto é que a Uber, a 99 táxi, elas estão com um programa de incentivo para troca da frota para carro grande grande. É. Uau, estão interessante. Estão bem empenhados. A 99 está tá com sangue nos olhos, cara. Estou vendo no noticiário deles, assim, uns pushes com frequência sobre, tipo, olha, na 99 está rodando com carros é. elétricos. Que legal. Locadoras de carro também. Né? Também é, é uma... Imagina carro. o ganho que eles vão ter com... As grandes locadoras, elas estão já com uma mudança, uma estratégia de mudança da frota também bem grande para carro elétrico, porque tem todo esse benefício que a gente conversou aqui outras peças, né? Peça de reposição. Quebrou a bomba de óleo. O carro elétrico não tem. Motor, é. bateria e controle. Exatamente. Isa, próxima. Próxima pergunta, vamos lá. Vamos lá, pessoal. Agora, você, a gente come... tem a pos... você fala agora, Bruno. A gente tem a possibilidade é. aí de, de melhorar o nosso planeta Terra. Mas se fala muito aí de colonizar Marte. Qual que é a visão de vocês? O que, que dá pra gente fazer? Com... Qual que é a opinião? Isar, oh. eu, eu vou votar inicialmente, em melhorar as condições da Terra. Eu acho que tem que começar nisso, para que a gente possa explorar Marte. Se não vai chegar em Marte e vai destruir do mesmo jeito a Terra. Então, então eu sou a favor de desenvolver tecnologias sustentáveis primeiro aqui na nossa casa. Feito isso, rodando num sistema fechado, bonitinho, sem tanta poluição, enfim. É, levar isso para fora. Aí sim, legal. Então, eu fico na opção da Terra aqui. Então, é, excelente pergunta. né? Eu, eu, eu escolho colonizar Marte. Eu vou explicar por quê porque uh, uh, o processo de, de, de investimento em tecnologia em desenvolvimento em conhecimento que vai ser necessário para essa essa aventura né consequentemente ele vai trazer benefícios acho para nós aqui é, que vai resolver o problema da terra tá eu acho que vai ser vai ser isso um ponto vai... de vista eu, interessante. eu, eu iria com... Também, não, Você não... tem a coragem de ser candidato a colonizar Marte? Eu a ah, total. eu seria, eu seria, porque é, eu acho que, de novo, vai ser para a gente chegar lá, vai, vai ter, que que ter que melhorar, vai muita, ter que melhorar coisa aqui. muita coisa aqui ah. em relação à produção de energia limpa, materiais mais condut condutores. Muitas respostas estão lá, na verdade, ah, exatamente. né? Exatamente. Muitas respostas do que acontece hoje aqui, tá lá. Isa, próxima. Aí uma, uma pergunta que é muito interessante. A gente está falando de veículos de passeio e tudo mais, mas quando a gente vai para os veículos pesados aí, caminhões, né? Existem alguns testes foram feitos aí com, com a criação de, de veículos movidos a hidrogênio, né? Ou veículos pesados elétricos. Qual que é a opinião de vocês? Não, então estamos então falando de, de veículos pesados elétricos contra. É, não, elétricos hidrogênio. versus hidrogênio. O da esquerda é elet hidrogênio, é hidrogênio, da, da direita, direita elétrico. Tá. Eu ainda fico com o elétrico, tá? Eu porque com elétrico, porque para você produzir hidrogênio, você tem que ter um volume de energia enorme, tá? E aí essa matriz a matriz energética mundial, ela não vai mudar nos próximos 10, 15 ou 20 anos de uma forma como eu te gostaria, uhum. para que esse hidrogênio fosse 100% Renovável, vamos uhum. dizer assim, tá. Então você ainda vai ter que queimar muito carvão, muito gás, muita termoelétrica para fazer essa produção. Assim como também, é, eu entendo que o hidrogênio ele pode ter fins mais, mais, mais nobres, como fertilizantes uhum. e outras matérias primas que outros produtos que, que nos ajudarem mais, tá. Então eu sou mais o elétrico. Eu tô com o Carlos nessa aí também. Fora que o hidrogênio né da forma pura como ele é utilizado né para ser utilizado para combustão né vamos colocar dessa forma ele é explosivo né gente então um probleminha um probleminha num veículo desse explode né e um elétrico até pega fogo tal mas não explode <risos> né gente? então eu acho que assim, segurança dá, dá tempo eu, eu, de correr né dá, dá tempo de correr é verdade hoje <risos> é, é na atmosfera é 70% nitrogênio 20% oxigênio restante são gases nobres o hidrogênio está dentro é, dessa exatamente. composição que é muito baixa é, né? isso, isso é uma coisa que o Bruno falou eu queria só restar. realmente quebrar esse Paradigma de que carro elétrico é perigoso, gente. A taxa de sinistro de carro elétrico é extremamente baixa, tá? eu, eu com certeza. De combustão é maior, né? É. Quantas a gente não viu aí motores aí? Você vê na rua aí o cara tá subindo a serra aí, você para lá, tá pegando fogo o carro porque o motor <risos> Exato. não. E, e, e, e o processo de recarga ele é 100% seguro, lógico, seguindo as normas, seguindo os padrões de instalação. Padrões de proteção, a gente tem redundância. Nossas instalações que a gente provê para os nossos clientes, ela tem redundância tripla de proteção. Uau. Então, assim, é, é, é, é muito seguro ter um carro elétrico na sua vaga, na sua garagem, não tem problema nenhum. É, em se tratando também de veículos pesados, pessoal, eu até vi. Putz, agora eu esqueci qual que foi o fabricante, mas já lançou caminhão elétrico. Nicola. É, é, é Nicola? Com 800 quilômetros de autonomia, gente. Então, assim, cara, pelo amor de Deus. A ah, próprio Tesla, né? A própria Tesla, exatamente. Ah, aí, ó. A Tesla vai a dominar. Tesla, tudo. A Nicola, é... <risos> as ideias assim, deles são são é. ideias bem revolucionárias. Eles estão, eles estão realmente vendo o futuro aí do da, da indústria. Bom pessoal, vamos vamos encerrando nosso episódio aqui. Mas antes de mais nada, Bruno, como que o pessoal te encontra no LinkedIn? Fica muito fácil. Bruno Zabel só colocar na busca, depois a gente pode colocar nos comentários aqui, como escreve o Zabeu, né? C <risos> <risos> A B E U. Correto. Certo? Muito bem. Ou procurar Power2Go, também no LinkedIn, Power2Go. Exatamente. Você, Carlos, como que o pessoal te encontra? Pode me achar de LinkedIn, Carlos Freitas, também lá, Power to Go. Meu link está tá junto com a Power to Go. Uh, assim como também no nosso site também. A gente está lá, tem os nossos contatos no nosso site, é powertogo.com.br e a gente vai poder também é, trocar ideias, é, compartilhar informações. A gente está aqui para ajudar a, a dividir os nossos conhecimentos aqui. Muito bom. Mais uma vez, muito obrigado pela, pela presença. Acho que o papo foi bastante interessante, falando um pouquinho mais sobre as tendências futuro, aí da mobilidade urbana, imobility, ESG e tudo mais. Bom, pessoal, finalizamos por aqui. Não esqueçam de seguir a Chunk nas redes sociais, arroba ShunkBR, Shunk Brasil no, no LinkedIn. É, Esperamos vocês no próximo episódio e tchau!